Olá aluno, nosso tema é regras de inferência. O objetivo é mostrar como se prova a validade de um argumento através das regras de inferência. A utilização de tabelas verdade permite validar qualquer argumento, mas o seu emprego torna-se cada vez mais trabalhoso na medida que aumenta o número de proposições simples e componentes dos argumentos. Um método mais eficiente para demonstrar, verificar ou testar a validade de um argumento, consiste em deduzir a conclusão Q a partir das premissas P1, P2 até Pn, mediante o uso de certas regras de inferência. Aluno, logo abaixo aparece uma tabela com algumas regras de inferências, que serão importantes para a resolução dos exemplos desse vídeo. A minha sugestão é que você copie em seu caderno essas regras e use a para acompanhar a resolução dos exemplos desse vídeo. Vamos a alguns exemplos. Use a lógica proposicional para provar o argumento. A colheita é boa, mas não há água suficiente. Se houver muita chuva, ou se não houver muito sol, então haverá água suficiente. Portanto, a colheita é boa e há muito sol. Vamos para a resolução do problema. Primeiro, transformar o argumento em linguagem simbólica. Faça assim. C igual. A colheita é boa. A igual a água suficiente V igual a muita chuva S igual a muito sol Segundo, o argumento se transforma da seguinte forma em linguagem simbólica Se e não há e V ou não é S, então há Então C e S Terceiro, listar as premissas Coloque uma embaixo da outra, assim, 1, um, C e não A, 2, V ou não S, então A. Aluno, para uma melhor organização, coloque sempre P1, premissa 1, P2, premissa 2 e assim por diante. E não esqueça a numeração das linhas. Quarto, agora é trabalhar as regras de inferência para chegar à conclusão C e S. Então, este argumento fica assim. Na linha 1, C e não há que é a premissa 1. Na linha 2, V ou não S, então A, que é a premissa 2. Na linha 3, não há que é a simplificação da linha 1. Na linha 4, é C, que é a simplificação da linha 1 também. Na linha 5, não é verdade V ou ou não S, que é modus pones da linha 2 e 3, na linha 6 é S, que é a simplificação da linha 5, e na linha 7 é C e S, que é a conjunção da linha 4 com a linha 6. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em C e S, que é a conclusão do argumento acima, que significa a colheita é boa e há muito sol. Vamos a um outro exemplo? Verificar que é válido o argumento P ou Q, então R, e R ou Q, então P, então S, se somente se T, e P e S, então S, se somente se T. Vamos para a resolução do problema. Na linha 1, P ou Q, então R, que é a premissa 1. Na linha 2, R ou Q, então P, então S, se somente se, T, que é a premissa 2. Na linha 3, P e S, que é a premissa 3. Aluno, não esqueça a numeração das linhas. Segundo.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 Na linha 4, P, que é a simplificação da linha 3. Na linha 5, P ou Q, que é a adição da linha 4. Na linha 6, R, que é o modus pôneis da linha 1 e 5. Na linha 7, R e Q, que é a adição da linha 6. Na linha 8, P então, S se somente se T, que é o modus pôneis das linhas 2 e 7. Na linha 9, S se somente se T, que é o modus pôneis da linha 4 e 8. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em S se somente se T. Vamos ao terceiro problema. Verificar a validade do argumento. x igual a y, então x igual a z. E x igual a z, então x igual a 1. E x igual a 0, então x é diferente de 1. E x igual a y, então x é diferente de zero. Vamos para a resolução do problema. Primeiro, listar as premissas. Coloque uma embaixo da outra. Assim, na linha 1... X igual a Y, então X igual a Z, que é a premissa 1. Na linha 2, X igual a Z, então X igual a 1, que é a premissa 2. Na linha 3, X igual a 0, então X é diferente de 1, que é a premissa 3. Na linha 4, X igual a Y, que é a premissa 4. Aluno, não esqueça a numeração das linhas.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 que é a premissa 3. Na linha 4, x igual a y, que é a premissa 4. Na linha 5, x igual a y, então x igual a 1, que é o silogismo hipotético das linhas 1 e 2. Na linha 6, x é igual a 1, que é o modus pôneis das linhas 4 e 5. Na linha 7, x é diferente de zero, que é o modus tollens da linha 3 e 6. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em x diferente de zero. Aluno, espero tê-lo ajudado como validar um argumento através das regras de inferência. Não existe somente uma forma de prova. A minha sugestão é tentar resolver os exemplos apresentados usando outras estratégias. É um ótimo exercício. Se a dúvida continuar, fale com seu tutor à distância, pois ele está pronto para ajudá-lo, ok? Bom estudo e sucesso!